trazendo uh, questões sobre economia e política do nosso país né, e do mundo também, uh, através de um fórum de debates que vai ocorrer na Faculdade de Ciências Econômicas da URGS no próximo dia 30, né, um evento que é aberto à comunidade interna e externa da URGS, o primeiro fórum de debates FCE URGS. E para falar um pouco mais sobre esse fórum de debates, a gente conta hoje com a presença do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, professor Carlos Henrique Horn. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio da Universidade. Professor, vamos uh, primeiro traçar uh, um histórico, como é que vocês chegaram nessa, uh, chegaram à conclusão da necessidade desse debate, os principais objetivos desse encontro que vai ocorrer agora, dia 30? Bom, é por óbvio, a Faculdade de Ciências Econômicas, ela mantém uh, como parte de suas atividades, debates sobre temas contemporâneos da economia. A ideia com esse fórum é nós organizarmos um pouco esses debates e, sobretudo, oferecê-los à comunidade externa. Esse é o primeiro fórum daquele, daqueles que se pretendem ser em vários fóruns, que a gente manterá agora eh, ao longo dos próximos anos, esperamos. Né? E o principal ponto aqui é o seguinte, é fazer com que os nossos professores, que mantêm pesquisa regular que participam de debates dessa natureza, tanto no, ao público quanto em encontros científicos, eles ofereçam ou participem, então, dessa ação, que é o Fórum FCE, tratando de temas que são relevantes na, na ordem do dia. É isso, é a faculdade mobilizada para oferecer à comunidade, da universidade ao público em geral, né, uma sistematização, uma reflexão sobre questões que são relevantes no dia a dia da economia e da política brasileira essa conexão com, com o que acontece, né? porque muitas vezes a gente tem a crítica ah, de que a academia está tá desconectada da realidade, está no seu mundinho, essa conexão ela é muito importante, né, professor? Não, ela é totalmente importante, tanto é que nós organizamos o fórum não como uma atividade interna apenas, e sim como uma atividade voltada a toda a comunidade e ao público em geral. É aquilo que aqui no nosso linguajar universitário a gente chama de ação de extensão, né, e que, por sinal, ela confere certificado aos participantes e todos aqueles que vierem a ter interesse em participar de alguma das ações do fórum, o fórum terá um ele tem um site e a pessoa pode fazer a inscrição diretamente lá no site de uma maneira muito simples. Então, Vamos aproveitar, então, esse momento que a gente está falando da inscrição. Como é que a pessoa faz, além Qual é o site do fórum? Então, como é que o, ela pode fazer? O site é o www.urgs.br barra FCE barra Fórum FCE entrando lá neste site a toda a programação os tópicos que serão debatidos tanto nos painéis quanto nas oficinas temáticas estão lá à disposição para informação dos interessados e também haverá lá um, um passo né, uma passagem para fazer a inscrição online e ela não dura mais do que um minuto. E além dos professores da Faculdade de Ciências Econômicas há também convidados de fora da URGS, né, professor? Sim, porque a consideração aqui é a seguinte, né? Embora uh, o ponto central seja reunir a reflexão dos nossos professores, nós entendemos que convidar alguns. Especialistas nos temas Também poderiam enriquecer o, o debate E é isso que nós fizemos então Fazendo esse convite A economistas da Fundação de Economia Estatística Do Banco Central De instituições que lidam com questões Da receita uh, em geral Da receita federal e estadual Falou um pouco sobre a programação Então professor, desse seminário Para a gente poder uh, Enfim, trazer para o ouvinte que esteja interessado né, Se interessando por esse tema Uh, são três painéis né, sobre o tema recessão brasileira, origens determinantes e condições de saída, né, um em cada turno, não né, professor? Exatamente. Né? O, o, a ação, uh, o ponto central do nosso encontro, do nosso fórum, é esse grande debate, que são serão três, né, hein, na forma de painéis, sobre a recessão brasileira. E não poderia ser de, outra, de outro modo. Talvez a principal questão que nós nos defrontamos hoje em dia, são os efeitos dessa aguda recessão em que se encontra a economia brasileira. Pois bem, então, em cada painel, um em cada turno, como o tu disseste, dois professores da faculdade e, no caso do turno da tarde, um convidado, um economista da Fundação de Economia e Estatística, mas no caso em cada turno serão duas pessoas dois economistas debatendo a recessão e nós tivemos o cuidado de procurar fazer com que cada dupla tenha, digamos, entendimentos ou pontos de vista não exatamente convergentes, que haja alguma diferença de entendimento para que haja um confronto de ideias né, civilizado, educado, nos dias de hoje em que está tudo tão tenso, é bom nós lembrarmos isso, nós queremos oferecer o que a universidade deve oferecer que é uma reflexão racional sobre o que se passa na economia e na política brasileira. Enfim, cada dupla de economistas estará lá. Então, nós teremos pela manhã os professores Fernando Ferrari Filho e Marcelo Portugal, iniciando às 8h30 da manhã. Pela tarde, iniciando às 14h30, o professor João Caldeira e o economista Carlos Paiva, da Fundação de Economia e Estatística. E, finalmente, no turno da noite, iniciando às 19h, nós teremos os professores Ronald Hilbert e André Moreira Cunha. Muito bem. Quem está conduzindo hoje a entrevista comigo é a Mayra Miguel. Mayra, muito boa tarde. Boa tarde. Uh, eu gostaria de perguntar, os atuais comentários que se fazem a respeito da situação política brasileira uh, são de que o momento econômico mais difícil do país nas últimas décadas é esse que a gente está vivendo. O senhor concorda? Olha, dizer que é o mais de todos, eu acho que é um pouco de exagero. Né? Pós-80, ou seja, quando termina o ciclo continuado de crescimento da economia brasileira e sobrevém a crise da dívida externa, nós tivemos pelo menos três grandes recessões na economia brasileira. Uma no início dos anos 80 do século passado, a outra no início dos anos 90, associada ao plano Collor de estabilização econômica. Depois nós tivemos alguns anos de muito baixo crescimento no segundo governo federal. Fernando Henrique Cardoso e agora sobreveio esta recessão que ela é sim bastante profunda. O que é, em termos superficiais, muito característico dela é que são dois anos seguidos de redução acentuada do produto da economia. Isto, sim, nós não tivemos antes. Lá no início dos anos 80, foram três anos de recessão, sendo que o ano intermediário houve um leve crescimento. No caso da recessão do governo Collor, embora tenha sido a maior redução do produto brasileiro num único ano, foi mais de 4% de queda do produto, no ano seguinte já foi menor. Então, dois anos de grande... Queda realmente é uma particularidade desta recessão. Agora, se não é das últimas décadas, é certamente deste século. É o nosso maior problema econômico desse século, é o que nós estamos enfrentando agora e que é visível no aumento do desemprego, no empobrecimento de pessoas que tinham conseguido assegurar uma inserção no mercado e na sua capacidade de obter com bens de consumo para sua sobrevivência e que estão aí no limite hoje com a pobreza aumentando, com a indigência aumentando, com a mendicância aumentando nas grandes cidades brasileiras. O senhor vê, uh, trazendo um pouco agora para a conjuntura nacional, o senhor vê diferenças políticas, na, na política econômica, uh, diferenças relevantes entre os governos Dilma e esse governo Temer? Uh, em termos da política econômica de curto prazo, curiosamente e ainda objeto de debate sobre o entendimento, as razões que levaram a presidente a tomar tal decisão, nós temos uma espécie de continuidade de uma política de austeridade, ou seja, de redução muito acentuada de gastos do setor público que iniciou no segundo governo Dilma. Então, sob esse aspecto, nós vemos aqui uma certa continuidade. De 2015 okay? para cá. De 2015 para cá. Agora, o que, que é absolutamente diferente? O atual governo não faz apenas uma política econômica recessiva. Ele faz uma política geral regressiva, regressiva de direitos... Contra a Constituição Federal de 88 Na forma da PEC de teto de gastos De dispositivos da reforma da Previdência De dispositivos da reforma trabalhista E assim por diante E esses temas, ou seja, os temas tributários os temas que envolvem eh, evasão fiscal, os temas que envolvem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, também estarão sendo examinados em oficinas temáticas no nosso fórum. Então, esse é um elemento eh, próprio do atual governo. E aqui nós não estamos dizendo que reformar as relações de trabalho por si, ou que reformar os... As regras da Previdência não seja uma necessidade, é sempre uma necessidade a gente estar em contínuo ajuste. Eu falei em dispositivos, alguns dispositivos, algumas normas trazidas nesta reforma da Previdência, nesta reforma trabalhista, são extremamente danosas para o tecido social, para a coesão da sociedade brasileira. E por isso o seminário trata, através dessas oito oficinas, de... Assuntos diversos que não são as, somente sobre economia, mas também sobre política, né, professor? Exatamente. a previdência, tributária, professor. crescimento, enfim. É bom lembrar que a Faculdade de Ciências Econômicas não é apenas a economia. Né? Nós somos uma faculdade que tem um curso de relações internacionais, em que política externa é um tópico extremamente relevante temos uma área de desenvolvimento rural, temos uma área de ciências contábeis, uma área de ciências atuariais, todas reunidas na unidade e o fórum é da unidade. Então nós teremos temas que são mais próprios de, da formação do, do, do contabilista ou do atuário, mais próprios da formação do economista, mais típicos dos debates em relações internacionais, essa miscelânea aí que que estamos oferecendo nas oficinas temáticas que ocorrem entre um painel e outro. Né? A respeito de um dos temas do, de um dos painéis, que é juventude e recessão, como o senhor vê o futuro dos jovens gente de tantas mudanças e instabilidade no nosso cenário político? é eu, eu tenho comentado muito em sala de aula, sendo professor universitário você lida exatamente com, de graduação com jovens e no início do curso no meu caso. É, a perspectiva de futuro da atual geração desses que estão em torno dos seus 20 anos é bastante diferente daquela geração de 10 anos atrás que via o país como uma possibilidade muito grande de futuro. Hoje há uma razoável e justificada desesperança. Eu diria que um indicador muito interessante a ser considerado aí logo, logo é o seguinte. O país foi, nós sabemos, um país de atração de migrantes. Só que nos anos 80 e nos anos 90 do século passado, por conta do baixo desempenho da economia, nós nos tornamos um país de expulsão de jovens, cérebros jovens em geral. Nós viramos um país de emigração. No início desse século, nós voltamos a atrair pessoas, nós voltamos a ser um país de atração de população externa e de retenção de jovens aqui, trabalhando para o seu futuro e para o futuro do país como um todo, da comunidade em que vivem. E agora? Que esperança temos? Eu acho que essa é a questão, e esse tema sobre juventude e recessão há certamente de enfrentar essa questão. A gente tem um semi, uh, o título do seminário, né? Uh, recessão Brasileira: Origens, Determinantes e Condições de Saída. Na sua opinião, quais são as origens, as determinantes. Resumidamente, né? É, é um assunto que renderia uma resposta de muito, muitos minutos. Mas, na sua opinião, resumidamente, quais são as, uh, as origens, as determinantes e as condições de saída para essa recessão? Bom. Uh, Resumidamente, tudo em aberto, isto é o que nós chamamos em linguagem universitária de um projeto de pesquisa que ainda está em busca de alguma conclusão, salvo aqueles mais seguros das suas convicções, né, que, um, de fato é uma questão em aberta, origens. Nós temos um conflito distributivo bárbaro na economia brasileira. Né? Os ganhos de, das faixas mais empobrecidas ocorridas nos anos recentes, que não tiveram uma contrapartida direta na produtividade e a redução do desemprego, afetaram os lucros em geral da economia brasileira e das empresas brasileiras e logo des, isso traz um desestímulo ao investimento. E no meio desse processo de queda da lucratividade geral das empresas brasileiras, sobrevém Uh, o ano de 2013. Meados de 2013, a movimentação política que se seguiu a ela e a busca do impeachment da presidente Dilma trouxe muita instabilidade à economia brasileira e aí no início de 2015 veio a se somar a queda da lucratividade e a instabilidade e a perda de confiança, uma política ativa de austeridade. Tudo isso somado só poderia dar uma coisa, aumento do desemprego, recessão e assim por diante. Quanto, esses seriam, então, origens e determinantes, um pouco no tempo, um ensaio aqui de explicação. Condições de saída é uma questão ainda mais complicada. Né? A economia há de sair da recessão em algum momento. Existem determinantes cíclicos para essa saída. Se já está saindo agora, como anuncia o índice antecipatório do Banco Central, divulgado agora há pouco, na semana passada, ou se existe um outro caminho, eu não sei. Ainda, né? Explicar com, com clareza nos marcos do atual governo. O atual governo insiste nessa estratégia regressiva. Haverá algum crescimento da economia, mas qualquer crescimento que advenha do, da situação política atual vai ser um crescimento discriminatório, tá? Sem inclusão das pessoas que se situam em faixas de rendimentos maiores, com exclusão dos trabalhadores do ganho desse progresso. Será um crescimento extremamente concentrado. E paliativo seria também? Uh, paliativo, porque esse é, pode ser, uh, na ausência de estímulos do setor externo, ou seja, de, nossa, de capacidade de exportação, que é bloqueada por vários determinantes, inclusive por conta da taxa de câmbio apreciada, né? na ausência desses estímulos, isso aí tem um fôlego relativamente curto. Se tu não integra, tu não expande mercado. O mercado vai acabar batendo nos seus limites em algum período aí qualquer. Muito bem, professor Carlos Henrique Ron, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. Muito obrigado pela participação no Extensão em Foco, sucesso no Fórum de Debates FCE URGS e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de divulgá-lo aqui na nossa rádio da Universidade. Vamos agora às notícias da Extensão. A programação de maio do Planetário da URGS terá sua última sessão neste domingo, dia 28. Às quatro da tarde será exibido O Planeta Azul para o Público Infantil. Às seis da tarde, a um passo de Júpiter, para os adultos. Para ambos os espetáculos, a entrada é obtida através da doação de um quilo de alimento não perecível. O ingresso para grupos deve ser consultado no site do Planetário. Será encerrada na tarde de hoje a quinta semana da África na URGS. Às duas da tarde, a sala dois do Salão de Atos da URGS receberá uma mesa com os temas Dinâmicas de Gênero e Feminismos em Contextos Africanos, de José Carlos dos Anjos, Ativismos de Mulheres em Cabo Verde, de Miriam Stephen Vieira, e Revisitando a Luta de Guiné-Bissau, Que Emancipação para as Mulheres, de Patrícia Godinho Gomes. Às 5 e meia haverá atividade cultural de encerramento, seguida do lançamento do quarto volume da revista do evento. A quinta semana da África na URGS tem produção do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. A revista Conexão UEPG